Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos no dia 18 de janeiro de 2022 E vamos para mais um vídeo aqui no canal Mais uma bomba, beleza? Então se liga na parada Vamos lá turma, hoje dia 18 de janeiro de 2022 Se você não me conhece, meu nome é o Anderson Seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado E hoje vamos falar de uma bomba que aconteceu na internet Envolvendo o mundo dos games, envolvendo o mundo das compras, enfim movendo aí a galera de peso das empresas ah, para quem tá olhando no fundo aqui Bom, você já viu o título do vídeo, né? Game, é, Game Pass, pesa né? Xbox Qual foi a merda que essa empresa fez? <risos> nada, nada disso, galera Então, para contextualizar vocês Hoje, exatamente hoje Não sei exatamente o horário Precisamente o horário A dona Microsoft, a bonitinha Microsoft Que até então tava meio dorminhoca Resolveu comprar... A senhora Blizzard, velho, e isso, bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na matéria, para que vocês entendam o que está acontecendo, tá, reforçando, isso foi, aconteceu de manhã, houve um vazamento de, um, de uma informação, até então, que não se sabia de nada, literalmente não tinha nada antes de hoje, Teve um, um cara aí, esqueci o nome dele, um leaker, né, são, são, são chamados de leakers. Esses malucos aí que tem as informações privilegiadas envolvendo tecnologia. E o cara vazou essa informação aí, né, fez aquele rumorzinho no Twitter e a Microsoft foi lá e, pau, oficializou a compra da parada, né. Pra ela não, pra ela quer ter o privilégio de contar que comprou a Blizzard. Então vamos dar uma olhada que é melhor a gente olhar a matéria. A matéria que eu tô lendo aqui é no site da IGN. Deixa eu ver se tá tudo gravando, tudo certinho, porque é a terceira gravação que eu tô fazendo. Não sei o que tá acontecendo com esse computador hoje. Se não der certo essa daqui, eu vou pro celular e não vai ter edição nenhuma, beleza? Então, vamos lá, ó. Matéria que eu tô lendo pela IGN, tá? Ah, publicado de hoje, 18 de janeiro de ah, 2022, às 10h58. Cara, eu vi essa matéria, mas eu não vi essa matéria de, é, desse veículo de comunicação. Eu vi de outro. Eu tinha visto um pouco antes. E aí, depois eu fui na fonte oficial em inglês. E a Microsoft lá e comprou a Blizzard, velho. E aí, vamos dar uma olhada na matéria para você entender o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Após a compra da Monumental Zen Max Bethesda em 2020, tá? Microsoft se prepara para comprar mais uma grande conglomerado do mercado dos games. Aqui ele está se falando assim: se prepara para comprar. Comprou, já está ok. É, publica, é, conglomerado do mercado dos games a publicamente problemática Activision Blizzard Eu não vou entrar no assunto porque eles estão falando que é problemática mas peço bom se você tiver curiosidade procura lá Problemas da Activision e pau você vai ver o que eles estão falando aí é comportamento assédio sexual essas paradas todas aí que pra mim eu acho que é mimimi, mimimi né mas enfim vamos, vamos seguindo aí Responsável por franquias como Overwatch, World of Warcraft, Diablo, Crash, Batcoot, Spirit of the Dragon e Call of Duty. Mano, pra quem... Todo mundo conhece esses games, né? Pode ser que você não curta, mas todo mundo conhece, né? Então vamos lá, continuando aqui, ó. É, reportado originalmente pelo Wall Street Journal, tá? Pela manhã, a informação foi foi confirmada pela equipe Xbox e uma publicação no site oficial. Eu não vi no site oficial deles, eu vi no Twitter. No post redigitado pelo chefe da divisão Phil Spencer, o executivo diz: "Como uma equipe, estamos em uma missão de estender a felicidade e a felicidade e comunidade de games a todos no planeta. Sabemos que gaming é a forma mais vibrante e dinâmica de entretenimento mundial." E vivenciamos o poder da conexão social e as amizades que os games possibilitam. Realmente, o cara está com razão nesse ponto. Com a compra, Microsoft, ad, Microsoft Adquire a Activision Publishing, Blizzard Entertainment. E aí são empresas dentro da empresa. tá Então eu acho que é isso, né? É, bom, vamos lá, vamos ver se eu pronuncio certo. Binox, Demonware, Diamondware, né? o Demonware, Digital Legends, Raibum Studios. Infinite War, uh, Infinite Ward King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Slade Hammer ou Slade Games, Toys from Bob, Toys from Bob, cara que da hora o nome da empresa né, Triage, se eu não me engano da Triage ela faz para mobile também, se eu não me engano, posso falar besteira, e toda a equipe da Activision Blizzard, mano, na moral, vamos contar aqui ó, uma, deixa eu ver aqui ó, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 empresas dentro de uma empresa. Segundo o Wall Street Journal, a Microsoft comprou a empresa. Mano, olha o valor da parada. 68 bi... É, eu dei uma travada porque eu não consigo acreditar 68 bi E eu falando com um camarada hoje Nem a empresa que a gente trabalha Custa isso, cara E olha que a nossa empresa é a segunda a maior do, do mundo aí Do segmento dela Não custa, essa, não custa isso 68 bilhões Aproximadamente conver Convertendo Daria 379 bilhões de reais Mano, na moral Eles não pagaram isso Na Bethesda, que não fala o valor se eu não me engano, a Bethesda foi 7 bi. E olha que a Bethesda também é, é grande. Mano, os caras pagaram 68 bilhões de dólares, cara. É muita grana. De acordo com o site, Bob Kotick permanecerá é, no cargo de CEO da Activision Blizzard, que é esse malucão aqui embaixo aqui, ó. Blizzard, mesmo após a aquisição, a informação foi confirmada pela Microsoft. Eu acho que eu posso estar falando besteira. Eu vi depois uma informação falando que ele não vai ficar como CEO, tá? Posso estar falando besteira. Se eu estiver falando besteira, me desculpem, coloque nos comentários. Spencer aponta que é, enquanto a compra não é finalizada, lances fiscais, né? É, como na finalizada, as empresas continuarão operando independentemente Uma vez que a transação for, for concluída no ano fiscal 2023, como aconteceu com a Bethesda A Activision é, reportará a ele, CEO da Microsoft Game Microsoft Game, não é mais divisão Xbox, é Microsoft Game Mano, a parada ficou tão enorme que eles criaram um departamento chamado Microsoft Game é uma divisão dentro da Microsoft. Tem a divisão de software, a divisão de hardware e agora tem a divisão de game. Cara, é, e aí? É que não tá nessa matéria. E aí o Sr. Phil Spencer foi promovido hoje. Hoje! né? foi hoje promovido, né? Promovido aí. Agora ele não é CEO da divisão Xbox. Ele é CEO da Microsoft Games. Cara, imagina quanto de grana esse cara não tem. Eita, não. Vamos lá. Ele conta que com a nova parceria, mais jogos da Activision serão oferecidos no catálogo do Game do Xbox Game Pass. Eita, glória! Tanto para os consoles quanto para o PC. Lembrando que para quem é assinante do Game Pass Ultimate, ele tem direito a jogar no console e no PC. Para quem só é assinante do Game Pass normal, só para o console. A compra também acelerará a AC... Opa! AC... Acelerará os planos da empresa quanto ao Cloud Game. Para quem não sabe, Cloud Game é o jogo que você pode jogar na nuvem. Isso aí já, a gente já está sabendo como é que funciona a parada. Uh, a compra da... mãe Que propaganda chata, né? Esses esse bagulho aqui, né? A compra da Activision vem em meio aos escândalos atrelados à empresa. Não vou entrar em detalhes, mas tá aqui, né? Entre eles estão diversos processos, como conduta sexual, discriminação de gênero e mais... Cara, eu não sei assim, eu vi isso aí, tudo e tal, aí, é, deixa, eu, deixa, eu ver se eu, deixa eu ver se eu consigo colocar dentro desse vídeo aqui. O ano passado, o Phil Spencer, é, já, existia uma, já existia uma parceria da Xbox com a Activision, né, isso aí todo mundo já sabe. E, e, e quando começou a ter o vazamento desses escândalos que eles estão falando aqui, que pra mim é um bando de mimimi, tá, pra mim, tá, se for, se lasque, mas pra mim é um bando de mimimi, é, houve que o Phil Spencer falou que estava tomando uma posição mais drástica referente à companhia. Isso ano passado. Até, como eu disse, até então, cara, ninguém esperava que haveria essa compra. Não surgiu rumor, não surgiu nada. Não dá para saber se os caras tomaram essa decisão hoje e falaram, tem dinheiro aí, amigão? Me dá 10 reais, 20, 30, aí vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar a Blizzard? Não se sabe. Depois, com certeza, vai ter mais informações. E aí, com essa... Com esses escândalos que a Activision estava sofrendo, a empresa foi indo para o vinagre, né? Perdeu o funcionário. É, se eu não me engano, a. não sei se era a diretora ou o CEO, acho que era uma mulher, pediu demissão. Enfim, cara, a empresa estava tava, tava bem problemática. É, e os funcionários, como não tinha o sindicato, o CEO da companhia, que é esse maluquete aqui, ó. Esse babaca aqui, ó. Não sei se é babaca, né? Mas enfim, aquele maluquete lá. Tava com medo dos caras se filiarem a um sindicato. Pra, Ixi, ia dar um belo do caramba. E, e os norte-americanos com o sindicato também, cara. Acho que é pior que aqui também, viu? E aí, o que, que aconteceu? A empresa tava numa situação, tava numa maré negra. Pelo que dá para entender aqui, a Microsoft aproveitou a oportunidade, que no meu ponto de vista não teve oportunidade nenhuma, porque os caras gastaram 68 bilhões e compraram a companhia, que dentro dela tem seis ou sete empresas aí. Aproveitaram a oportunidade e falaram, vamos comprar, vem com o pai. Aí foram e compraram a parada, e aí tá isso daí, cara. Enfim, vamos terminar de ler a matéria, né? É, entre eles estão diversos processos, uma conduta sexual, discriminação de gênero e mais. Os funcionários da empresa estavam em contínuas greves também, tá? Isso é bem, bem ruim em busca de melhorias de condições de trabalho. Enquanto isso aqui eu acredito que seja, tá? Porque não é não é a única empresa que comenta sobre sobre é, sobre condições de trabalho, tá? Eu acho que os outros ali para mim é mimimi, mas nas condições de trabalho eu acredito que seja assim. Enquanto a liderança da companhia tentava desestimular-los de se aliarem a um sindicato. Então cara, a Blizzard estava passando por uma maré muito ruim. Cara, para quem é mais antigo como eu a Activision e a Blizzard é uma empresa grande, dona aí de vários nomes de peso dentro do seu segmento. Se você não curte os games, aí cada um tem o seu gosto. Eu não jogo metade do que eles fazem, mas tem alguns ali que eu curto. E para mim é uma baita de uma aquisição. É, é preocupante para, vou falar para Nintendo. Não sei nem se pode falar Nintendo, né? Porque é uma empresa chata para desgraça. Enfim, né? A Big N e para a Sony pode ser, mas eu acho que não, porque a Microsoft eu vou, eu vou falar pelo que eu, pelo que eu acho, tá? eu não, não, não tô no nível desses caras aí, esses caras são físicos, astrônomos, deuses, eu sou, sou apenas um consumidor meia boca é, Se eu fosse dono da companhia, eu ia deixar os games que já existem em ambas as plataformas, novos títulos criados do zero, aí eu deixaria exclusivo Xbox a gente não sabe o que vai acontecer. No meu ponto de vista, eu acho que a Microsoft vai manter os, os jogos em todas as plataformas, porque é mais grana, tá? Mas pode ser que no futuro ela faça é, novos jogos do zero exclusivos para o Xbox, que aí força a galera a ter mais exclusivo, força o console a ser mais vendido. E com a Bethesda e, e agora com a Blizzard, né? Cara, são empresas de peso e, cara, que sei lá, né acho que, eu acho que eles vão fazer jogos exclusivos. Mas enfim, como eu disse, eu não sou ninguém nesse mundo, então eu só estou aqui especulando. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Phil Spencer não fez nenhum comentário direto sobre a atual situação e escândalos na Activision. No entanto, ele parece indiretamente citar que busca melhorar as condições da companhia. Com certeza vai ter melhoria sim. Como uma empresa, a Microsoft está comprometida a nossa jornada de inclusão em todos os aspectos dos games. Entre funcionários e jogadores, valorizamos profundamente as, as culturas individuais dos estúdios. Também acreditamos que o sucesso criativo e a autonomia andam lado a lado com tratar cada pessoa com dignidade e respeito. É claro, né? Todos os times e todos os líderes estão cientes desse compromisso. Procuramos é, estender nossa cultura de inclusão proativa nas grandes equipes da Activision Blizzard. Antes da compra e diante das revelações, situações, Activision Spencer havia dito que estava pertur perturbado e profundamente incomodado pelos acontecimentos. É aquilo que eu falei para vocês, mano. Não tinha informação que a empresa ia comprar que a Microsoft, que a Microsoft ia comprar a, a Blizzard. E o ano Re recapitulando, o ano passado o Phil Spencer já tinha tomado uma posição referente a esses escândalos. Então foi uma, uma, mano, foi uma surpresa, surpresa mesmo essa compra Bom, pelo menos é o que eu vi, né? Que não tinha nada antes do dia de hoje E cara, essa notícia parou o mundo dos games, né? Não sei como ficou a Sony, como ficou a, a N lá A N japonesa, que eles falaram Não vi nada, não procurei nada, não tive tempo Enfim, com certeza vai ter muita água pra rolar E essa novela vai dar o que falar Turma, é isso. Eu queria aqui só bater esse papo com vocês, mostrar isso para vocês que isso aqui é uma baita informação que mexeu no mundo dos games e vai mexer para para quem é caixista aí, né, caixite, é, né? Os nossos amiguinhos piologo, falam bastante, quem é caixite, quem é playite, enfim, vai mexer com o coração dos amiguinhos aí. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado por ficar até o final. Aquele abraço. Maroto, não se esqueça de se inscrever Compartilhe com os amiguinhos, deixe nos comentários O que você achou, tamo junto é nóis Até o próximo vídeo, beleza? Forte abraço, bom descanso, até a próxima Valeu e fui Tamo junto é nóis, valeu